Ok! Oi gente, Oi. tudo bem? Hoje, a gente vai... Hoje é dia 23! É quase Natal! Yes! Tá uma correria aqui em casa, na verdade a gente só tá fazendo de conta que tá animado Não, <risos> tá... Me... tá só estresse me... A gente resolveu fazer o vídeo de hoje uma tag de Natal. Uhum. É, são basicamente perguntas que são relacionadas ao Natal e, ah. <risos> e a gente vai responder para vocês. Então, tá. aqui vamos nós. Quando você começa a se animar para o Natal? Não sei, talvez. Metade de novembro em diante, assim, eu começo a me animar um pouco. E você? Eu também. Fala a verdade. Próxima pergunta. <risos> Fala a verdade. Quando você começa esse animal animar Natal? Dia 26 de dezembro. É. <risos> <risos> Natal <No> outro ano. <risos> Não, mentira. Não, esse ano eu comecei a me animar em julho. Acho que foi julho. já tinha julho? passado a primeira metade do ano. A segunda metade passa correndo. E, e daí já é Natal, pronto. Qual o seu filme preferido de Natal? Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Uhum. Essa é Qual deles? Ah, eu acho que um. Um é mais legal. É, não sei. É Gente, eu tô com duplamente chifre. Você tinha aqui na festa hoje, assim. Eu vou. Boa ideia. <risos> Você tem alguma lembrança engraçada do Natal? Lembrança engraçada do Natal? Uhum. Eu tenho. Hum do do ano passado, quando ela me fez comprar uma árvore de natal que vocês têm que vai estar aqui em cima. É, que a árvore não cabia em casa, e que depois no dia 25 de manhã, eu e o Sam estávamos tirando a árvore de casa e eu tive que ficar do lado de fora do prédio, com as mãos para cima, assim, para o Sam me passar a árvore. E daí, quando eu tô com as mãos pra cima pra pegar a árvore, eu olho pra frente Estão os nossos vizinhos todos com as visitas deles na mesa de jantar olhando pra fora <risos> Comemorando o <risos> Natal <risos> ah, E o Daniel Grinch lá tirando árvore, no... a árvore já na A árvore seca, podre, caindo aos pedaços de tão velha que tava Ok E você? Nem é lembra. essa também eu acho, essa é a mais engraçada até hoje como é um dia, um dia típico de Natal na sua casa? Nos meus pais também já era assim, crescendo, e depois a gente continuou assim. Não é só estresse, a gente dorme até tarde, a gente toma um café da manhã gostoso juntos, acende a quarta vela de Advento, isso eu não fazia com os meus pais, mas a gente faz hoje. E tem um tempo gostoso orando, e falando, e conversando e lembrando do motivo do Natal. E logo depois do café, daí a gente já começa a se arrumar e arrumar janta, ceia de Natal e tudo, fazer as comidas que geralmente dava bastante tempo pra fazer. E isso na casa dos meus pais a gente fazia também juntos, assim, ficava geralmente uma boa parte do dia a gente ficava juntos na cozinha conversando e fazendo, aguando o peru ou sei lá o que que fazia lá. E na verdade eu ficava só comendo e conversando, meus pais ficam cozinhando. E depois de noite a gente ia na casa da minha tia pra ter o Natal E aqui em casa a gente... Depende, as, as, muitos anos... Acho as que a maioria é aqui em casa, em casa. É, é a, acho que a maioria até agora foi aqui em casa uhum. mesmo. É isso O que vocês comem no Natal? Até ano passado a gente comia peru de Natal uhum. uh, Tem aquele chester, chester é a mesma coisa? Não né? A gente comia chester tender, também, vezes, tender, tender isso, com apacaxi, cravos, a gente é, fazia. Uhum. e meu pai colocava também fios de ovos assim na, em algum desses pratos, eu não lembro qual, ficava uma delícia. Aí uma bela salada, bem caprichada uhum. com frutas, com cereja, com o com, que mais que tinha? Pêssego. Pêssego em calda, A rosa grega a gente faz, uhum. a gente gosta. Com, com uva passa, viu? Com uva com passa. Uva com passa. Uva passa. Com uva passa. Uma passa! Beijo com ano... um bom vinho! Uhum. E esse ano vai ser diferente porque a gente não tá mais comendo carne, a gente não tá mais comendo. Ah, uma lista aí de coisas. Então a gente teve que adaptar a nossa ceia e amanhã a gente vai fazer uma ceia que eu copiei da Rafael. <risos> porque eu não tive tempo de procurar, então eu vou fazer é, uma entrada de sopa de é, ervilha com menta. Uhum. Aí pra janta vai ter um risoto de champignon uhum. Um rocambole de quinoa e lentilha uhum. Eu tô animada pra isso E um... ou legumes no forno ou Nossa. uma salada com brócolis caprichada uhum. assim, não sei qual é. Uhum. Aí sobremesa eu vou fazer um, um cheesecake vegano e é isso. isso Depois a gente conta pra vocês como foi. Depois coisa... a gente mostra pra vocês no, no próximo vocês vão ver. Não, no próximo próximo. Vocês têm alguma tradição natalina? Montar o um pinheirinho. Montar o um pinheirinho juntos, é. ouvindo música de Natal. É. Pois é, música de Natal. Super criativa essa tradição. Música de Natal aqui, diferente. Em, casa. Música de Natal aqui em casa começa a tocar no final de novembro. Já. É final de janeiro, é. <risos> Eu ouço música de Natal o ano inteiro. Eu não, não tenho preconceito com música de Natal. <risos> Quais são as músicas de Natal preferidas? <risos> Estou muito distraído. São? É muito distraído. Distraente. <risos> Eu gosto certo. de músicas de coral. Não tenho uma música preferida. Eu gosto de músicas de né? cantadas por coral. Por eu é. gosto das músicas mais modernizadas, um pouco sabe as músicas clássicas de Natal mas cantadas pelas bandas cristãs, mas bandas mais modernas que a gente gosta. É, que, eu né? gosto do, do outro tradicional, mais, tradicional do, do é, música clássica. Qual foi o melhor presente de Natal que você já ganhou? E o Ponguito também. O bongo. Esse ano é o Pongo o nosso melhor presente. Nem que ele não venha no Natal. Mas... Você já ganhou algum outro presente que foi muito massa? Eu ganhei, eu me lembro de ter ganhado, ganho a minha primeira bicicleta no Natal, tipo, nova. Sabe que não. Porque os meus pais, quando a gente tava, eu tava crescendo, os meus pais não tinham muitas condições de ficar comprando um monte de coisa nova. Então. Uhum. As minhas bicicletas eram sempre usadas, ou passadas assim, de primo, ou sei lá o que. E eu lembro até hoje, eu era adolescente já, pré-adolescente. Quando eu ganhei a minha primeira bicicleta, era uma bicicleta roxa, <risos> e eu ganhei ela no Natal. E eu lembro de que eles levaram a bicicleta dentro da sala de, da tia ele assim, e a gente olho, né, ganhou ela uhum. lá. Eu e o meu irmão, a gente ganhou cada uma bicicleta. A dele era prata, era aquelas de estilo humano, assim, sabe? Tipo, mais baixinha, assim. E a minha <risos> era uma roxa, estilo mountain também. E você? Eu não lembro de, de nada, tipo, grande assim, ou nada que foi tão especial pra marcar. Mas você não era é daqueles, assim, chatos, que nem meu pai fala, eu só ganhava uma maçã no não. Natal. Não, não, não eu já ganhei bastante coisa, só não teve nada que, tipo, foi marcante, assim. Árvore natural ou artificial? Natural. Eu também gosto de natural. Eu, eu... O único problema, deixa eu explicar. <risos> o único motivo para a gente ter comprado uma árvore artificial. É que ela é mais prática. Não. É, é porque a dona Carol quer pôr a árvore dia 30 de outubro. Daí até o natal já acabou a árvore. Daí dia 25 eu tenho que de novo ir na frente dos vizinhos. <risos> Com a árvore, então não Porque rola. ela já tá seca e. E como mais. ela não, não se aguenta de ficar sem uma árvore de Natal, a gente comprou uma artificial. Pra eu poder colocar ela mais cedo. Tá. Ah, acabou! Ah, porque essa, essa já foi a última pergunta. É, uh. Gente, Feliz Natal! E não esqueçam, não esqueçam, não esqueçam. Feliz Natal do Pão Amanhã é o dia de sorteio! Mesmo. Vocês têm ainda um algumas pouquinho de tempo, algumas horas para irem lá, assistirem o vídeo que vai estar tá aqui em cima para vocês verem o que vocês podem fazer para ganhar um presentinho um Uma presentinho. caixinha de presentes Muito suíços Muito legais Bem legais Então não perca tempo Se você não não participou ainda, vai lá E amanhã a gente vai anunciar o vencedor Até amanhã Obrigada Até por amanhã. assistirem Feliz Natal adiantado Ho, ho, ho. Tchau Tchau